Galera, desde que saiu essa caixa no CSGO, a Revolution Case, eu estou esperando o dia que iria acontecer esse craft aqui, a M4A4. Que é o local da caixa, com um dos adesivos que eu tenho investido recentemente, que é o ROX holográfico de Antwerp 2022. Ó, eu não vou fazer um vídeo específico sobre o ROX, tá? É um adesivo que eu já falei muito aqui no canal. Mas se vocês quiser, eu posso fazer um vídeo sobre esses adesivos de Antwerp 2022 que eu estou investindo, estão valorizando bastante aí. Mas enfim, eu queria testar esses que aqui e comentar a possibilidade da China criar a versão super, super mega cara da M4A4 Temucal, que seria com quatro Titans holográficos, seria isso possível ou não?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 Primeiramente vamos olhar isso daqui Mano, essa criação da semana que não existia Ainda, m 4 a 4 temocal com quatro rocks holográficos Eu achei Irado demais, caramba China, eles mandam muito bem velho Nos de skins, na moralzinha Isso aqui ficou irado demais Bom, tem gente que não gosta, mas na moral Os adesivos holográficos são os mais irados Do CSGO e bom Eu acho que tinha que rolar craft Além desse daqui Já aconteceu diversos M4 azuis como a Emperor Olha só que irado E rolou também uma Poseidon 4 Titans Essa daqui Meu amigo, essa aqui é a M4x4 mais irada do CSGO E é uma skin banida F Ai eu your to eu fico pensando, pô, já que aquela Poseidon tá banida, já rolou na M4 Emperor. Será que a China tem coragem de craftar algo mais caro do que isso daqui? Que custou cerca de 2 mil reais, tá? Porque o Rock está cerca de 500 reais cada um. É assim que ficaria. E olha, eu acho que eles têm coragem, mas antes talvez tenha que rolar um outro craft envolvendo essa M4A4 aqui. para daí o craft mais caro possível se tornar realidade depois. E o craft que eu tô falando seria o seguinte, tá? Não é esse. Eu acho que a China antes iria craftar isso daqui, mano. Só que é muito China, tá ligado? Quatro ali LDLC holográficos de Cato 2014 na Temucal. Adesivo de 20 mil dólares. Né, versus os 60 mil dólares do Titan, mano. Realmente isso aqui é mais barato, né Um terço do valor, eu acho que isso aqui poderia acontecer Antes, e pesquisando na base de skins pra fazer esse vídeo Eu descobri que já aconteceu algo, quase lá A segunda melhor M4A4 do mundo, que tem esse float aqui 0.002, recebeu 4 TIN LDLC não lograr. Né, o adesivo papel, que é muito Mais barato, mas também não é tão barato assim Mano, tá tão barato assim não, é 8 mil reais na Steam, esse adesivo do mercado Da China, galera, ele custa mais ou menos uns 6 mil reais, tá? 6 mil e poucos. Então digamos que 20. E 4 mil reais em adesivos Foram aplicados nessa M4 Temucal Meu amigo, eles têm coragem Eles têm coragem, eu quero ver se não vai rolar Um craft com 4 adesivos holográficos Aqui nesse skin logo, mano, eu vou ficar muito Hypado, talvez eu compre uma dessa, mano O Ojanaka Headshot, né Que é a outra skin covert da caixa nova Eu noticiei esse craft aqui logo que ele aconteceu E tal, mano, esse adesivo aqui Tá custando acho que uns 20 mil reais cada um deles Então 80, mais de 80 mil Na verdade uns 90 mil reais Esses quatro adesivos e a skin, né? Eu sei que rolou o Craft aí já com esses adesivos de Cato vezes 2015 na né, M4 Temucal. Esse aqui é um adesivo que custa uns milão. Então, assim, ó, a gente teve o Craft ali do Rocks, e já me deixa esperançoso da galera aplicar mais adesivo nessa skin. A gente teve esse aqui. Não sei, ele é bonito, mas não chama tanta atenção. Eu quero ver Titan novo. Se você... Mais insana do mundo, mano. Quatro Titans serem aplicados aí nesse SM4 para explodir o preço de tudo. Skins que já tem Titans iriam valorizar junto com adesivo. E vocês sabem que atualmente eu tenho duas skins que possuem Titans, né? Eu tenho. Essa K661, que ela tem o Titan escondendo ali a cicatriz E tem também a minha Vulcan, né, essa daqui, mano, é puro Titan o preço dela Hoje ela tá no inventário do Cacerato pra jogar o próximo Major aí Mano, por isso que eu quero que a galera aplique Titans É bem provavelmente isso aqui acontecer, depois pode ser que aconteça É bem possível que se isso aqui acontecer, esse adesivo explode de preço e as skins também explodem E, bom, a skin à parte aqui, né, ia ficar irada, né, mano Ia ficar irada demais a skin 4 Titans, a Valve sabe E é isso então, galera, gostei muito muito, mano, desses crafts aí, eu teria Talvez AM4 com Quatro rocks, eu não sei se eu colaria Quatro dos meus rocks, mas eu achei Muito irado que quis começar aí o vídeo com Esse craft que foi meu preferido, velho Ó, oh, se liga, mano, nossa essa skin Tá sensacional, galera, a gente se vê no próximo vídeo Tamo junto, um abraço, falou